pronto Tá gravando? Eu acho que sim. Porque apareceu uma... Eu acho que agora tá dando certo. agora É, né? Então vamos começar. Daí tá as aulas do curso, você entendeu alguma coisa ou, ou tá em dúvida? Tu tá vendo aí o, o curso aqui, Minichat? Tá vendo? Tô vendo. Então, é, é, deixa eu ver aqui qual parte. Eu acho que, não sei se é essa parte. Que deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui criando a conta, não, não, nem aqui não. Uhum. Configurando o chat, editando meio menu. Eu acho que esse, deixa eu ver esse aqui. Pode, pode ampliar aqui? Pode. Uhum. Tá. E aí, qualquer dúvida que você tiver, eu já te ajudo. Já. É, isso, isso. Veja lá nas configurações do meninete lá que eu já te digo qual o problema para você resolver isso isso eu, eu vou pausar o vídeo o que que tu acha de pausar o, o sol isso você pausa e vai lá no, na sua conta do maine lá aí você vê onde é que você está em dúvida aí eu já te ajudo já tá vamos ver aqui eu deixei aqui eh, mudo né só para tu acompanhar aí ok Tá certo. Ok, eu tô acompanhando aqui também. Só uhum. pegar um cafezinho. Ah, tranquilo, sem problema. <risos> Mas eu, eu acho que é nesse vídeo aqui, se eu não me engano. Mas daí o que, é que você ficou em dúvida do, do, do Manichat? Eu fiquei em dúvida? Eu não, tenho, não sei como te explicar agora. É só vendo o vídeo mesmo, entende? Uhum. É. É, vamos ver o vídeo aqui. Daí qualquer coisa você... Achar a dúvida, já, já resolve o seu problema já. É, eu adiantei um pouco o vídeo, né? Eu adiantei um pouco para não. Pra não demorar muito, né? Uhum. Aqui, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa Vou voltar um pouquinho viu? aqui. É, é, essa parte aqui, ó. É, se você não estiver entendendo essas funções que estão é em inglês. Não, tudo bem. Essa parte aqui eu já sei, traduzir, né? Uh -huh. Mas essa parte aqui, ó o subscribe foi bot. O subscribe é para do... Essa sequência um aqui, ó. É, essa é, sequência é, um aqui, entende? E... Eu falei, poxa. Essa sequência 1 aqui tu já tinha criado antes, né? Isso, foi eu que renomeei, entendeu? Por isso que apareceu aqui a sequência, ó. eu tirei da sequência 01, entendeu? Então, aí foi essa parte aqui que eu não consegui, porque eu vou, eu vou, eu vou diminuir aqui, eu vou te mostrar aqui meu, meu bote, uhum. vou te mostrar meu bot aqui. Se não me engano, eu acho que essa página aqui, deixa eu ver aqui, é aqui em Automation, né? Isso, você vem em Automation e vai em Sequências. É Automation. E agora volta, é, vem aqui, ó, onde tem meio Menu. Não, aqui, gente, né? Não, onde você clicou em Automation. Aí você vai lá embaixo, aí tem sequências. Ah, tá, tá. Aqui, é... Isso. Ah, sequência? Isso, desce a coluna aí. Desce a coluna lá. Aí vai em sequências agora. Ah, tá. Aí você renomeou como MVO, VO, né? É porque ah, não, é não. Não, não, não, não é esse não. Não esse, é esse não, porque esse aqui é que é do Thiago Basto, entende? Que... Já tá configurado aqui, ó. ó. Ah, sim. São quatro mensagens, quatro dias que as pessoas recebem essas mensagens. Só que aí para você ativar as mensagens, você tem que clicar ali, ó. Onde tá isso, isso mesmo. Aí sim, ativa aqui. a mensagem. Se você deixar desativado, ela não vai, não vai enviar, entendeu? Quando <risos> a pessoa entrar na sua sequência. Então você tem que deixar sempre ativado ali. Quando você... Não, eu eu, eu tinha desativado. Ah, sim, você fez meio que, que de propósito, então, né? É, é, é, é, eu tinha desativado, tá? Então vamos, vamos ver vamos aqui. Ver, é, vamos ver lá qual é o seu problema. Não é essa página aí, não, né? Não, não é essa página aqui, não. Deixa eu ver aqui a... Qual página que eu estava pulsando. Vamos sobre net... Essa página aqui, ó. Sim. Deixa eu te mostrar aqui. <risos> Mulher Sábia. É uma página de produto de relacionamento, entende? Uhum. Essa página aqui tem muito tempo que eu não entro nessa página, rapaz. Tô com dois mil seguidores sem trabalhar, sem fazer nada nessa página. Ah, foi tudo orgânico, né, cara? Por isso que é bom né o, o tráfego orgânico, né? Ah, tem oito subscribes aqui, ó. O tráfego orgânico, é, ele funciona assim, você não gasta dinheiro, mas você gasta tempo, entendeu? Para conversar com as pessoas, fazer as divulgações também. Então, é, é o tráfego orgânico, né? Isso. Eu não, eu não sei mas se... ele, é, ele é bom para quem não tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro, a única solução é o tráfego orgânico, né? É, é, com certeza Quem aprende bem é, No tráfego orgânico Vende bem também Do mesmo jeito como no tráfego pago Do mesmo jeito do tráfego pago, né? É, se a pessoa aprender A trabalhar, cara E o bom é que não precisa Gastar dinheiro, né? É, é, é, é com certeza mas, mas eu quero O O Manuel. Sim. Eu, eu, eu, quero, eu quero, por enquanto, vender no orgânico, porque o pago está muito caro, né, cara? Está muito caro, está cada vez mais concorrência, né? Aí vai aumentando o valor, né? Do tá vendo? Eu fiz essa página aqui, ó ela estava abandonada, entende? Uhum. Eu, eu nunca mais coloquei conteúdo, não coloquei nada, só isso aqui mesmo, ó. só isso aqui. Entende? Esses, esses posts, né? Isso. Aí eu tô aqui com, olha só Olha aí, 2.100 cara. seguidores Depois dizem que o tráfego orgânico do Facebook não funciona mais, né, cara? É, para tu ver, ó, pra sem ver. eu fazer nada Tava abandonada essa página, ó 2.100 seguidores Para você ver, cara Então as pessoas entraram aqui assim, ó, do nada uhum. Entende? Então deixa eu ver se eu tenho um chatbot nela aqui Deixa eu ver essa porcaria aqui, tá vendo? Sempre entra essas porcarias, essas propagandas, rapaz Contigo acontece isso também? Comigo acontece de vez em quando Pô, me dá uma raiva Eu já fui lá em extensões aqui, ó Eu já fui em extensões, já tirei essa porcaria por papi, né? Complicado, cara Pô, trouxe o Aí, ó, de novo, ó. Ó. ó. Eles ficam insistindo, rapaz. Atenta tu é comprar, você... né? não é que aí você tá testando o botão, entendeu? Pra ver se tá funcionando ou não o link que você colocou. É, tá todo mundo. Você entendeu? Você clicou ali na opção testar o botão. Por isso que... Ah, foi... tá, tá. Pra página de. Tá, de tá. Não, é que eu tô, já tô tão traumatizado com o <risos> com, com site aí de. de, de esse negócio batando, trade. Né? É trade, né? É trade, né? Esses caras aí do. Isso, já tô tão traumatizado, cara, que eu nem prestei atenção aqui. Fica meio então, que vírus, né? Tá vendo? Então aqui, ó. Aí tá sendo direcionado direto a página de vendas aqui de relacionamento, tá vendo? Uhum. Então, é, é, é, é, é, é, então, essa não tem o chatbot, não. Mas essa é a página de vendas do produto que você está divulgando, né? Isso. Ah, então tá, tá tudo tranquilo aí. Está bem editado. É, isso aqui é o produto de relacionamento, mas, mas não essa página aqui, não. E é uma página que está indo bem, né, cara? Tá indo bem, eu vou começar a tá investir nela. bem essa página ali, cara. É 2100, né? Isso. 2100 seguidores. Poxa, caramba, não sei. É porque há é tanto tempo que a gente não se fala, que eu tinha mandado mensagem pra tu. Uhum. Que eu já até esqueci a página, cara. Deixa Sabe eu ver essa... Você... Você tem que ir lá no... meio no ah, aqui, ó. ó. clique para baixar. Isso aqui é um... Ah, é o meu e-book, ó. Hum. É o meu e-book, ó. É a página de captura, tá vendo? Tá bacana, cara. Tá bem profissional ali. É, né? Página de captura, né? Isso, tá bem profissional. É aqui, esse aqui é o meu, meu chatbot, tá vendo, ó, que eu, que eu criei. Ah, você tá testando, né, pra ver se tá funcionando, né? Não, até que tá, é, até que tá funcionando direitinho, né, o, porque ah. o Facebook costuma bloquear, né? Isso. Mas aqui não bloqueou não, tá vendo, ó, tá clicável, né? Mas quando ele bloquear o link, sabe o que você faz? Você cria uma página daquela de, de evitar bloqueio, que nem, que nem eu ensinei lá no começo das aulas. Tem é na lá é no Google, né? Isso, você clica, você cria uma daquelas páginas lá, aí dentro dessa página você coloca o, o seu link de afiliado com a origem da venda. Aí pronto, mas, problema resolvido. Entendeu? Mas sabe por que o Google não está me bloqueando aqui? Porque, porque, eu, não não, tô, porque eu, não tão... eu não tô, Eu não estou vendendo nada, eu estou dando um e-book gratuito. E também você não fala palavras tão fortes, né? é enganosas né não não eu tô, eu tô falando isso. aqui ó é você pode baixar o e-book o guia definitivo de marketing digital grátis tá vendo porque dependendo do que você falar aí se for palavra muito forte o robô do, do Facebook já bloqueia entendeu Então tem que Ident, tomar muito identifica cuidado. né isso Então tem que tomar muito cuidado no que fala no que divulga também os links é, não tem que tomar muito cuidado, porque as palavras que o. De, as palavras que eu bloqueiam. Então, é, aquela sequência que tu criou primeiro, Manuel? Aquela sequência que apareceu, apareceu no vídeo? Eu aqui? fui fazendo. Isso, eu fui fazendo passo a passo ali, que nem tá, tá as aulas de Manichete. Primeiro eu criei o main menu. Depois fui para o default reply, que é a mensagem automática. Depois fui para o elco message. Entendeu? Está bem organizado as aulas aí do chat. Ah, primeiro, tá então. venda também. Bom. Então... Você consegue as mensagens. Está tudo bem organizado aí. Só você seguir o passo a passo que faz tudo certo. É primeiro que eu criou aqui o main menu, né? Isso, editei o main menu. É, esse aqui é o main, configurando o main chat, né? Isso aí, eu fiz umas configurações, né, que, que precisa fazer. Aham. Uh -huh. Em breve eu vou colocar mais aulas é, sobre o main chat também. Daí vai melhorar ainda a divulgação de vocês, de vocês uh -huh. alunos. Aham. Uh -huh. Não, não, o teu curso tá top O teu curso tá legal E eu procuro ajudar, né, cara Eu, eu entro em contato com os alunos e tudo é. Tem produtor que abandona, né É, não, não tem gente pronto. É, é aquele suporte. É, é aquele negócio o... Claro que vai chegar uma hora Que não vai dar para tu dar suporte para todo mundo, né né? Mas no que eu puder, eu estou tô. tô mas o possível, que você puder fazer, tá? tu criar um vídeo tirando dúvida, né? Isso. É. Então, então oh, oh, oh, Manuel, então eu vou fazer o seguinte, eu vou. Eu vou seguir aqui o, o, o meio-menu aqui, tudo direitinho. Se eu tiver alguma dúvida, Sim. eu falo contigo. Eu tenho. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho, Manuel. Uhum. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. É, tem essa página aqui, ó, de orquídeas. Sim. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Esse aqui, eu Essa página aqui é de orquídea, tá vendo? Aham. Aqui eu tenho o um chat. Agora você vai testar, né? Aqui, tá vendo? Tá aí as mensagens. Uhum. Tá vendo, ó? Aqui eu coloquei um vídeo aqui que vai direcionar para o vídeo do produtor, né? Isso, que é o. Mas tem aqui, que ó. ser o seu. Mas é o seu link de afiliado, né? Aí? Porque se não for, você já pede a, a comissão já. Eu perco? É o seu link, né? Oi? Oi? É o seu link, né? aí? Isso. Ah, sim. Uhum. Então, aí, aí aqui tá a página do produtor, né? Isso. Mas aí, mas aí, o eu... Manuel, eu... por exemplo, esse vídeo aqui, o produtor disponibilizou lá no Google Drive. Mas esse canal aqui é dele. Aí se sim. fizer a venda aqui eu vou ganhar comissão? Você só vai ganhar comissão se você mandar o link lá da Hotmart, entendeu? Agora, se você for no Google Drive e, não... e só pegou o vídeo dele e não mandou o seu link de afiliado, daí é só ele que vai ganhar comissão se você não mandou o seu link de afiliado. Você, Eu tem, que você, aqui pegar pra... os... você tem que sempre pegar o seu link lá da Hotmart lá. E botar aqui, né? Isso. Porque o, o link de afiliado ele é mais forte que o link do produtor. Então, sempre quando o produtor divulgar e a pessoa tiver clicado no, no link de, de um afiliado, o afiliado vai ganhar comissão, entendeu? Então, o produtor não ganha comissão sozinha. Mas, para isso, você tem que, tem que pegar o link lá na Hotmart. Se você não pegar o seu link, você não, não vai gerar vendas para você. Mas, mas, esse, mas esse link aqui, ó, desse vídeo aqui, que é, que, é o, que é esse vídeo dele aqui, que ele te disponibiliza, esse link eu coloquei aqui. Aí eu tenho que colocar outro link para mim no chatbot, né? Na Hotmart, assim, né? Ó, você pode fazer assim, é, você faz o download do vídeo para a pessoa assistir aí embaixo desse, desse vídeo você coloca um botão que nem você colocou aí, ó. assistir vídeo, você coloca acessar site, saiba mais, aí dentro desse botão você coloca o, o seu link de afiliado. Então, lá no, você Google, pode... no, Google, no Google site, né? Isso, você pode fazer essa estratégia também. Ah, vou fazer isso aí, sabe por quê, ô Manuel? Sim. Pô, eu estava pensando nisso aqui, cara, Falei, como é que eu vou ganhar essa comissão aqui? É, você está direcionando aqui o cara. Aqui tem o link do cara aqui, ó. Hotmart. Aí eu falei, como é que eu vou ganhar essa comissão? Eu estava até pensando em tirar esse. ir no mini chat e tirar isso aqui, entende? É, se você porque, é, o que acontece? de afiliado. Eu devo ter perdido muita venda aqui, Manuel, só porque? Com certeza. Cara. Olha, Essa página aqui eu tô com. Ó, olha só. Eu tô com 3.277 seguidores. Nossa Senhora, imagine, cara, de 3 mil. Então, Mas 3, 3 mil? 277 seguidores. Esses seguidores aqui, Manuel, veio tudo dos grupos, que eu trabalhei nos grupos. Tudo organicamente, né? É. Mas não esqueça de colocar o seu link de afiliado, senão. Não, eu vou fazer isso agora. Venda também. Uhum. Não, eu vou fazer isso agora. Eu vou lá no Google. Eu vou baixar o, eu vou baixar o vídeo dele. Eu vou baixar o vídeo dele aqui, numa, num negócio que baixa vídeo aqui, né? Isso. É, aí você clica em converter vídeo MP4. Daí já vai é, o conversor de vídeo. Conversor de você, vídeo, né? Isso, daí você escolhe o melhor, que você acha melhor, aí pega o link e pronto, faz o download. É, eu, eu vou criar no Google site, coloco o, o, o vídeo dele no Google site e coloco, um né? coloco o botão embaixo a pessoa Isso mesmo Coloca o botão embaixo com o seu link de afiliado é A pessoa isso. vai acessar, ela vai clicar e vai acessar o site e se ela comprar o produto é você que vai ganhar a sua comissão, não vai ter perigo de, de perder, entendeu? É isso que eu tava pensando é assim, rapaz, eu falei pô, é tô mesmo. dando mole aqui Tô dando mole, cara. Pois é, você tava colocando o link do produtor, cara. O produtor fez vendas de, de boa aí. Você só, só trouxe tráfego orgânico pra ele. E é. ele que fez a venda, ele que ganhou o ganhou dinheiro da, das vendas. Olha, a página ficou legal, né, cara? Tá vendo? Ficou, ficou bem profissional, cara. É, ficou legal. Aqui, aqui tem bastante, ó. ó. Isso aqui é do Manichet, ó. tá fixo, ó. Aham. Uhum. A pessoa, a pessoa coloca aqui. Olha, oh, Manuel. <risos> Olha só, alcance, ó. 1424 o alcance. 23 compartilhamento, Manuel. Olha aí, cara. Tudo organicamente, 20... né, cara? É, tudo organicamente, ó. 23 compartilhamento aqui, ó. 76 comentários. 263 curtiram olha só e aqui ó eu quero ó, ó eu quero eu quero e tem mais olha só ó eu quero quero quero olha só olha aí cara aqui ó olha só eu eu ainda, eu ainda eu eu tá vendo isso aqui ó é isso aqui que eu deveria ter colocado no, no mini chat ó mas mesmo assim eu fiz venda aqui, Manoel. É o link da página para evitar bloqueios, né? É, é de... aqui, ó. Olha só. Olha só, aqui. É isso aqui, né? Olha, cara, tá bem profissional a página. Tá, não tá? Olha só. Assim, do jeito que eu ensinei lá na, nas aulas. lá. É, então, isso aqui eu fiz com o teu curso, tá vendo? Uhum, tá bem profissional, Olha. cara. Ó, método infalível... Clique no botão abaixo e saiba mais, já. aí a pessoa clica aqui, vai para a página de venda, tá vendo? Ó. O seu ó. link de afiliado. Aí tem o vídeo aqui do, do cara, ah não, tá sem ué. O autor tirou o vídeo, ó. É, ele tirou o vídeo, rapaz. Que foda, cara. Aí complicou para você que a pessoa não... Esse vai cara aqui, ó. Página e não vai ver o vídeo. É, mas só se eu botar aquele vídeo. Só se eu botar aquele vídeo, né? Aquele vídeo, botar no. Ou então, ou então você. Botar aqui, né? O vídeo. Né? Não, você pode procurar um, um produto com a. Um produto concorrente, entendeu? Com as características parecidas desse. Não, não, eu tenho. Eu tenho. Eu sou afiliado de mais. Dois negócios de. Mais dois cursos de orquídea. Então você pode fazer isso. Então você manda. É, eu vou trocar. É, eu vou trocar aqui. Link de... Isso. Porque o cara tirou o vídeo né, da página de vendas. É. Aqui no Google Drive. Como é que você vai. Eu... Aqui no Google Drive aqui eu faço essa troca, né? Ou não? Isso, você vai no Google Drive, daí na sua conta do Google Drive faz a troca, troca o, o link de afiliado por outro. Aqui, né? Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui não dá, cara. Você vai ter que fazer outro PDF. Você vai lá nesse mesmo PDF e lá no PDF é que você coloca o link de afiliado. Aí você compartilha aí no Google Drive. Entendeu? passei ah, aqui, né? Porque só pelo Google Drive vai dar para editar. Isso, você vai lá onde você criou o PDF lá. É só lá mesmo que dá para editar. É, é, porque eu vou ter que... Eu vou ter que salvar em PDF, né? Aqui, ó. Isso. É isso mesmo. Aqui, aqui eu salvo... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Aqui eu já faço. Daí você... Tá vendo? Aí você vai e troca o link aí pelo. Um link pelo outro. Eu vou aproveitar vou fazer isso. Agora eu não tô te vendo mais não, cara. Tu tá me vendo? Tô. Uhum. Mas eu não tô te tô vendo, vendo, não tá aparecendo o um quadrado ali bem pequeno ali do, do lado do lado direito aqui isso é agora você aqui né? no, no Google Drive vai lá na isso vai lá na página lá eu tô vendo só onde tá os PDF lá, você não não não lá tá tranquilo. eu senti um vendo Eu acho que você não compartilhou a página para mim aqui. Tô vendo só onde tá o PDF. Qual página? Que nem tá todos os PDF que você fez aí. Ah, tá. Tá Eu vendo? Ligando... O... É. Quanta gente, cara, interagiu? É, o tráfego orgânico do seu, da, do, da sua página aí tá muito bom, cara. E dá certo, cara, você vender bem nesse nicho, porque... É um nicho que as pessoas não, não conhecem o marketing digital, entendeu? É. Quanto menos, quanto menos as pessoas conhecerem o marketing digital, mais fácil é para trabalhar. É. Esse outro perfil meu aqui, ó, vou te mostrar. Esse outro perfil aqui, eu ah, tenho outra. Eu tenho, eu tenho outra página aqui, ó. Que só? ó. Essa Ótimo. foto sua aí tá, tá parecendo que você tem uns 70 anos, cara, essa foto aí, cara. Qual? Essa foto desse, desse perfil aí. Aqui? Ó, é. Não, aqui eu não tô mais novo, eu tô com, aqui eu tô com, acho que 42, pô. É porque você deu uma editada na foto, né? É, tá vendo aqui, o Manuel? Tá vendo aqui? Sim. Então, isso aqui é o um e-book se a pessoa clicar aqui tem o link aqui ó para comprar ó uhum. tá vendo aqui aqui ó deixa eu te mostrar aqui deixa eu te mostrar aqui que pessoa eu tenho outra página de, or, de orquídea aqui ó, tá vendo ó tô vendo outra página de orquídea essa página eu tô com... Ah, tá bonita, tá vendo? É, tá bem bacana, cara. A mulherada gosta, sabia? É, a mulherada é mais, é mais é, sensível, né? Mais, é. mais carinhosa, né? Daí elas... Isso. Aqui, ó, essa parte daqui... E a mulherada a mulherada é a, que, é a que mais gasta dinheiro na internet, a mulherada, cara. É verdade. Aqui, ó, o Manoel. 3.145 seguidores. Uhum. Olha só, essa é a segunda página, olha só. Tá vendo? Aqui, ó. Eu quero, eu quero, eu quero, ó. Isso aqui é também, ó. Tá vendo? Tá bacana também, cara. Tá, aí eu botei aqui, ó. Eu amo Orquídeas. Aí botei uma setinha aqui, tá vendo? Pra pessoa clicar aqui, ó. Pra pessoa clicar e saber mais, né? Isso, isso. Tá vendo? Que é o, é o mini chat também, a pessoa... Tá vendo? Ó, a pessoa aqui, ó, recebe o... Ó, assiste o vídeo, ó. Tô perdendo venda aqui também. Pois é, cara. Você tem que editar o, o PDF lá. Vou mudar isso agora, Manoel. Vou mudar isso agora. Vou mudar, cara. Senão... Pô, vou, vou ficar dando mole com esse produtor, né, cara? É, senão é só o produtor que vai ganhar a comissão, entendeu? Pô, Você que é isso. O link dele, em vez de colocar o, o seu link de afiliado. Daí só quem vai ganhar dinheiro é o produtor. É, com certeza. Ô, Manel, o Manuel. Sim. Eu não consigo te ver aquilo, tô querendo te ver aqui, eu não consigo, pô. Pra mim tá normal aqui. Tá é. aparecendo a sua imagem e a sua aqui do lado direito. Agora eu tô te vendo aqui, agora eu tô te vendo. Agora tá... Deixa eu ver aqui. Agora tá normal aí o, o zoom. Ah, agora eu tô te vendo. É, tô... Então, Manuel, ah, deixa eu ver contigo. Sim. Então eu tô com essa, essa página aqui, essa, é... são duas páginas que eu tenho que... Poxa, eu estava abandonada, não tô nem trabalhando mais nelas, entende? Aham. Uhum. Agora tem essa aqui também, ó. Desafio da dieta. É, a desafio da dieta que eu criei também. Mas essa aqui eu tô com... Essa você tem que colocar o link da, do, do, do Google Drive também. Porque é um produto que o Facebook persegue, né? O robô do Facebook. Porque é de aqui, ó. Esse nicho de dieta é complicado também tá vendo aqui é a página dieta receita saudável aqui é o meu meu Instagram, Instagram. de dieta uhum. tá vendo então eu não tá sei bacana, se aqui cara, tá sim tá aqui ó é o link de afiliado aí isso aqui é meu link de afiliado a pessoa clica então, tá. é esse você tá fazendo certo esse aí esse aqui tá eu acho esse aqui tá certo tá vendo Uhum. Olha só. Aí a pessoa pega essa receita aqui gratuita, tá vendo, ó? Ah, fica, ficou tipo como um e-book, né, cara? Ficou bom Isso, aí. ó. ó é receita gratuita, ó. ó. Tá vendo? É bem legal, cara. Aí a pessoa baixa essa receita. Se ela clicar aqui, ela vai pra página de venda, né? Isso. Tá vendo, ó? Dieta de 17 dias. Essa página de vendas está muito boa também. Tá bonita, não tá? Você assistiu o vídeo que eu, que eu falo sobre página de vendas? As ca... características de uma boa página, página de vendas. Eu assisti. É, é, tu, tu fala que a página de venda tem que estar bem apresentável, né? Tem que estar bem. Isso. Né? Chamar Isso. a atenção da pessoa, né? Isso. Ó, oh, tá, bem, tá bem profissional essa página de vendas aí. Tá, essa página de vendas tá bonita. Tem, tá vendo? Grupo VIP WhatsApp, grupo VIP Facebook. Então a página de vendas tá, tá, tá, tá muito profissional, tá muito boa. Essa página é, converte, cara. Se você trouxer pessoas para essa página, pessoa interessada em né? é, emagrecer, vai é. converter bem vendas para você. E aqui já tem um vídeo legal aqui, logo de frente, de cara, né? Isso. É. É isso aí. Então, tá vendo? A página, a página ficou legal, né? A página ficou... Ficou, ficou uma página bem profissional, o e-book lá pra pessoa ir lendo, para ajudar de verdade a pessoa, né? Isso, isso. A pessoa isso. vai querer saber mais do, é, do assunto, aí clica no seu link, né? Quando ela é clica, clica no seu link, ela já vê, já a oportunidade dela dela emagrecer né conseguir finalmente emagrecer isso isso com certeza ah, tá bacana cara tá tá vendo isso aqui é gratuito a pessoa pode usar essas receitas aqui tá vendo ó uhum. essa é só uma receita ó, uma receita bacana tá vendo tu conhece essa dieta de 17 dias essa dieta eu conheço, mas eu nunca divulguei, não. É boa, então, cara. Mas ela é da Monetize, né, essa, essa dieta não. de 17 dias. Não, é Hotmart. Hotmart é. Porque eu vi uma de 17 dias que tava na, na Monetize. A página é bem amadora, a página que eu vi lá. Amadora? É, bem... É aquela página lá, não vale a pena divulgar. <risos> mas essa, essa desse produto aí que você pegou, cara tá muito boa essa página de vendas aí. 47 reais ó. É tá um então, preço, preço bom. E está tá baratinho o preço. Tá bonetiz, ó. Pô, Hotmart, Hotmart. É a Hotmart. Tá vendo? Aqui, ó. Tem um Ó a página de checkout também tá bem profissional. Tá gerando interesse a pessoa. Ah, abriu o vídeo. Aqui, tem um depoimento aqui na, na, na Hotmart aqui, ó. Antes, a, a pessoa ficar em dúvida de comprar, tem o um vídeo aqui, o um depoimento da menina aqui, ó. Que top, cara. Ficou muito boa essa... Tá boa, não tá? Tá. Essa, esse produto aí vale a pena você divulgar. Vale a pena, né? Essa... É... É, essa aqui está muito boa, meu. essa aqui converte. hein? Essa é, Se você mandar o tráfego certo de pessoas que estão tá interessadas em emagrecer, você vai ter grande chance de, de fazer vendas. Mas, Manuel, deixa eu falar contigo. Sim. O que acontece, por exemplo, para mim trabalhar dentro, do, dentro dos grupos de dieta, as pessoas não aceitam. Elas aceitam, mas você, dependendo do, do administrador, ele não vai aceitar a sua publicação. Aí você usa a estratégia de comentários que, que eu ensinei no grupo, no, na, na aula lá. Você procura uma publicação de uma pessoa que está em dúvida, que está precisando emagrecer, aí você vai e fala que, que tem um produto que está ajudando ela. Do jeito que eu ensinei lá no, no módulo... Na, na aula lá de, de comentários. Aí você Aham. usa essa estratégia que o. Essa estratégia eu uso quando o administrador não, não aceita a minha publicação. Ah, eu tá. comentários e tento convencer as pessoas pelo comentário. mas o que é que tu acha de fazer uma, fazer uma copy? Fazer uma copy e pegar essa copy lá no, no, no site Canvas? sim. É, eu, eu tenho aqui, quer ver só? Deixa eu te mostrar. Eu tenho aqui, é... Papai, é, é, quer ver só? Aqui, ó. Isso aqui eu fiz no... no... Mas daí você tem que tomar cuidado para não divulgar muitas vezes durante o, durante o dia, senão o Facebook já... Já bloqueei a sua conta já. Mas durante o dia não tem tempo. Durante o dia ah, no não tem tempo. Trabalhando, né? À noite o pessoal, a maioria tá em casa também, daí dá para trabalhar tranquilo. É, aqui ó. Vou te mostrar isso aqui, ó. Tá vendo? Sim. Isso aqui eu, eu, aqui eu coloco nos grupos, ó. Está desempregado e precisa de uma, uma nova fonte de renda ou tem um emprego ou negócio e deseja cumprimentar sua renda? Gostaria de conhecer. Hã? Eu não estou vendo, é que não está. Não compartilhou aqui. Você só clicou, mas não compartilhou no, no Zoom. A página, daí eu não estou vendo aqui, aqui do, do meu lado aqui. É, eu não compartilhei, não? Isso, você só clicou e. e mas não compartilhou para me ver aqui. Me compartilhar aqui, como é que eu faço? É só você vir compartilhar a tela, aí escolhe a opção. Para ir onde você está. Onde você ah, tá. Está tá, aparecendo, tá. tá aparecendo a tela preta aqui para mim. É ah, agora nomeado. sim. Agora sim. Ah, agora eu estou vendo. Agora. Então, está vendo? Ó? Está desempregado, precisa de uma fonte de renda, ou tem um emprego, um negócio e deseja cumprimentar a sua renda? Gostaria de conhecer o um método simples e prático que ensina a usar? Facebook e também o, e aí, YouTube, o YouTube, e assim começar a ganhar dinheiro na internet o mais rápido possível, coloque o seu e-mail abaixo que eu te envio. Tá vendo? Isso aqui é, é para me capturar e-mail, né? Isso é uma estratégia boa aí. Tá? A descrição tá, tá bem chamativa e o fundo preto também tá destacando bem o, o que você escreveu. Aqui, bem tá bem bacana aí. Tá bacana, não tá? Tá. Essa estratégia é boa também. Então, tem outro aqui, ó. que ver só? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, aí eu botei essa estratégica aqui, ó. Dietas pra pessoa ir pro meu Instagram, tá vendo? O Instagram. Isso aí é pra me você... compartilhar nos grupos. Uhum. Tá vendo? Eu... eu, eu... Aqui eu estou dando aqui para a pessoa um conteúdo, né? É, o suco poderoso, né? É o modo de preparo, o modo de preparo direitinho. E aqui ela vai para o meu Instagram e me segue no meu Instagram e lá ela compra no meu Instagram. Ah, entendi. Aí lá no seu Instagram já tem um link né, para a pessoa clicar e, e acessar. Isso. A... A porque no... Agora, porque... A... Às vezes, no grupo, eles aceitam né? isso aqui, o administrador, né? Isso. Às vezes, aceitam. Mas, quando vê aqui o link do Instagram, às vezes, não aceita também. Porque sabe que a pessoa vai para o meu Instagram. Entendi. É. Entende? Mas, a maioria aceita, né? Está vendo aí? Estou vendo. É, tá bem... Aí que você é cabeleireiro, né? Daí tá tá entregando contato, né, para pessoa entrar em contato com você. Você tá Isso, a... at através do WhatsApp aqui, ela uh, pode agendar. Tá bacana, cara. Você está tá usando sua estratégia de marketing para né? fazer para conseguir cliente, né? No é salão de beleza centro do Rio de Janeiro, tá vendo? Tá legal também, cara. Aqui tem o Instagram, ó, Estúdio J.E. Oficial. A pessoa vai pro meu Instagram. Lá no meu Instagram, ela pode se, é, agendar um horário para ela também. Entende? Uhum. Então, ficou bonito, ó, também meio, né? É, ficou bem, bem chamativa, bem profissional. Botei um cabelo bonito aqui, tá vendo, ó. Aí eu botei aqui, ó. Ah, Hã? Ficou bacana essa thumbnail aí também. Ficou. Aí botei aqui, ó. Tenha cabelos lindos e brilhosos. A mulherada que tudo que ela quer tem um cabelo bonito e brilhoso, né? Isso. É, né? Uma... Ficou uma headline bem chamativa aí. Ficou, né? Tudo GE Cabeleireiros. É. É J e é Jesus, né? Jesus, né? É, porque eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou cristão, né? Uhum. Daí então, é o nome lá do, do seu cabeleireiro. J.A. É. Estúdio... Ah, entendi. Isso, Estúdio J. A. Cabeleireiro. É, sou eu, né? Evanildo, né? Uhum. J é Jesus, né? Entendi. Estúdio JE Cabeleireiros. Tá vendo? Ficou, ficou legal, né? Essa, essa estratégia aí, por. O lado físico, né? Tá bacana, cara. Tá, não tá? Boa. É. Uma, uma também meio dessa aqui, ela chama cliente, por quê? Porque a pessoa vai ver o cabelo desse bonito, né? Ela vai ver a também meio chamando atenção, o WhatsApp. Ah, fala assim, poxa. Eu quero ir nesse salão para conhecer. Eu quero fazer meu cabelo assim. Isso aí, cara. É ou não é? Você... Eu boto o link do WhatsApp, que a pessoa já cai no meu WhatsApp para agendar, né? Isso. Uhum. Já cai no meu WhatsApp. Aí você bota os benefícios, bônus também, se você tiver que, se você tiver bônus que a pessoa vai ter é, cortando o cabelo com você também vai vai Ajudar muito também. É, não, eu sempre dou uma cortesia para cliente, né? Eu dou uma hidratação express, né? Olha aí, cara. Daí assim você, todo mês você tem cliente fiel, né? No seu eu, cabeleireiro. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou puxar isso aqui para cima um pouquinho. E vou colocar aqui, ó. É... Vou colocar aqui, ó. Agenda o seu horário e ganha uma hidratação express olha aí cara aí você pode criar um vídeo mostrando o seu salão lá e tudo ou então você faz slide mesmo slide de, das, das fotos que você cortando o cabelo o seu salão entendeu então você ou faz slide da, das fotos e falando bem do, do seu salão ou você faz um vídeo Essa funciona bem é, é, é, é, com certeza, eu, eu, eu fiz esse vídeo aqui, ó, quer ver só? Eu fiz esse vídeo aqui, deixa eu te mostrar aqui. aqui eu, eu fiz esse vídeo aqui, ó, eu fiz hoje esse vídeo. Deixa eu olhar aqui, daí qualquer dúvida eu já... Ah, isso aqui é do salão, é minha página do meu salão, tá vendo? Aham. Ó, ó. Uhum. A minha página do meu salão, tá vendo? A Manicure. Eu fiz, eu fiz esse vídeo aqui hoje, ó. O engajamento também. Aqui, ó, tá mostrando bem. o meu salão. Tá vendo? Tá bem. Avisando os clientes que o salão já abriu, que já tá aberto. Aí aqui, ó, aqui tem o endereço, tá vendo? Ó, endereço, tá o telefone. Aqui do meu versão... canal do YouTube, se a pessoa clicar aqui vai para o meu canal do YouTube. Tá vendo? Você ganha autoridade e confiança ao mesmo tempo né, das pessoas, né? E você tá, tá com mais alguma dúvida? Não, não, por enquanto está tranquilo, entende? Por enquanto não. era só aquilo mesmo. Mas aí... Sim. Aonde que eu encerro aqui? Então eu já tirei ah. todas as suas dúvidas, então, né? É, era aquele negócio que tu, tu falou, que é se, aquela se, sequência, né? Tu, come, tu começa tudo ali no meio menu, né? E ali vai dando no sequência, menu. né? Isso. Daí qualquer dúvida que você tiver, é só me mandar é, mensagem lá no Facebook que eu te ajudo, beleza? É, eu já mandei mensagem para o outro lado Telegram. Se tu procurar lá, tu vai ver minha mensagem. Ah, tranquilo. Estou é. vendo lá, daí, no que eu puder ajudar, eu tô ajudando. Beleza, então. Então, beleza. Então, valeu, então. Um abraço, um abraço, tá? Um abraço. Valeu, cara. Até tamo junto aí, tamo junto aí. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima, então.